Em nome de Lúcifer, yeah. para mim creio infinitamente em teu poder, Sim, na força do eu teu nome, pelos meus erros de ontem, Entendi. hoje e amanhã, oh. imploro o teu perdão de estar sujeito a ti, a teu poder, a tua vontade, a tua justiça, Sim. por hoje e sempre, yeah. que seja feita a sua vontade, vai, filho, vai. e que todas as coisas que cruzam yeah. os caminhos, Natural, ou não. Material, spiritual, financial, emotional, physical, mental, Material. physical, yeah, okay. yeah. Minha alma vadia no mundo das trevas, minha alma vadia no mundo das trevas, porque eu escolhi a minha estrada. Porque hoje eu escondi a minha estrada o bem que ela não vadia de graça o bem que ela não vadia de graça Graças é só luz que nós é, conseguimos, graças é só luz que nós chegamos até aqui graças é ao luz que nós é, conseguimos, é é, graças é só luz que nós chegamos até aqui Fiz, fiz o meu primeiro pacto Em busca da fama Fiz o meu primeiro pacto Em busca da grana uh, Isso não é de graça não Tem seu preço, se impresso é sua alma Vê por onde andas Controla sua estrada Fiz o que fiz, amei a proposta dessa vida, comeja já rasca Quero um da cara, quero muita grana oh, Beat toda bula, toquei já me chora Dá uma bem buda, Beija minha boca Quero roupa cara, pisa em lugares Que hoje eu não consigo, mas sinto Esse é o meu caminho, amei? A vida tem é uma regra Viva, aproveita, a morte sempre chega Novo, todo fim do mês, yeah. consulto minha conta e me, me aborrece de queixa. Yeah. Pena dos meus sonhos, nunca mais lhes tive. Agora eu vivo eles, não durmo toda a noite, porque eles me visitam. Amo essa vida de perturbação. Meu mundo é tão sombrio, mas sente só meu brilho. Eu sou o falácio, a desia, a objetivo, só o que a dizer desafio. Chego objetivos, agora é que dei conta que o ponteiro. Nunca mais volta, aqui nem a água do rio Ya, yeah, yeah, voilà. tive, tive um sonho lindo E uma vida fixa Com manchete massa, dá mais fama, a vida rica A vida era boa, espiritualmente era má Porque tinha pressa e o preço é da tua alma quando acordei, Fiquei triste porque pensei Que era a realidade Era só sonho que sonhei Pus o foco só na música E de brilho eu dava a busca Mas não encontrava E a raiva sempre aumentava Mas a minha velha esperança nunca avançava Conheci um bro que me ensinou e em símbolos um satânicos Constranho o broiacho que entrei em pânico Porque eu sou sabia da luz, não da escuridão Quero minha família feliz, não na solidão Pra ter vida boa é necessário sacrifício que do sucesso pra alcançá-la é difícil Então faço como? Então faço como? Calma, meu filho, só há um jeito Onde bem, meu puto, sou Deus que vai te ajudar Como é que tu faz uma ajuda se não me conheces? Te conheço bem meu filho, né? não sou teu filho Se tu és uma estrela hoje eu te dei brilho Eu não entendo o que é que tu queres comigo Eu só quero uma coisa, não é de mudo A fama te pressa e o preço é da tua alma Mas por que é que queres isso eu posso te dar tudo Que quiseres, por favor me perdoa é Ei daddy, é que não há perdão Sacrificamos niggas, ô oh meu irmão Eu não quero teu irmão, muito menos teus niggas Tá pedrado, ter basta, quando tá fechado E eu foste convocado, por me consagrado. Eu não tenho todo tempo, vamos Não tem um mundo dinheiro, no meu mundo o tempo é alma Já te dei tanto tempo, agora não vou ter calma Se prepara, filho, eu te condeno A tua vida eterna, pode passar na comigo, me espera Monhos.